Meu povo maravilhoso. Não vim dar o ar da Uarda graça aqui, né? Hoje de manhã acordei cedo. e Fui finalizar um orçamento. Uma reunião hoje. Vai vendo, gente. A gente deixa tudo em cima da hora, né? Tô com esse negócio pra fazer desde semana passada. Aí o que, que você faz? Deixa pra cima da hora. Mas o mais importante é que acabou. Tô chegando aqui na obra. E vamos lá. Mais um dia de luta. Ai, mas hoje já ando besta já. O Almir mandou umas fotos. Tá tão bonito. Ai, Deus. Ó oh, a vida. Ó oh, o céu. Ó oh, dia. Uh, oh, gente. Estamos terminando. Ai, graças a Deus. Estamos terminando esse negócio. Vou então, mostrar pra vocês o que, que a gente fez. Que a gente bateu linha. bateu linha em tudo aqui. bateu linha em tudo. Batendo linha em tudo. Puxar alinhamento. Desgraça, viu? Concreto todo desnivelado, todo desnivelado. o pessoal não entende porque eu não gosto de concreto. Todo desnivelado. Mais de 7 centímetros, você acredita nisso? 7 centímetros? Não é não, né? Olha como é que a gente tá fazendo. Linha aqui, ó, tá vendo? Aí vai o superfície aqui, vai receber os montantes. Ali mesma coisa. E aí tá com linha. Baixo, vai descendo Esticamos as linhas todas já Aí vamos botar só as pecinhas Depois taca montante, vai E a estrutura toda por fora Vocês estão vendo? Desse jeito Eu prometi pra vocês que ia falar dos discos, né? E aí você vê, esse disco aqui que era aquele mais baratinho, lembra? Dois reais o disco Menino, fez oito a nove cortes tá? 8 a 9 cortes, vai vendo esse aqui era um bocadinho mais caro explodiu, explodiu na orelha do menino explodiu, explodiu nas orelhas do menino mas também não cortou nada, esse aqui não cortou nada também aí a gente tem aqui esse azul esse aqui é azul bom, esse aqui rendeu bem, viu? só ficou meio bambo na nossa máquina a nossa máquina encaixou muito bem aqui, ó Tá vendo Tá meio gasto. Não ficou muito bom, não. E o melhor, no final das contas, foi o da Maquita mesmo, que era o mais caro. Faz muito corte, viu? Faz muito corte. Tá rendendo o um dia inteiro de menino. O feedback dos discos. Compre o um mais caro, que os outros comem. Come igual pão. <risos> <risos> come igual pão. Aqui, ó, mãozinhas todas. A gente parte bonitinho, eles guardam bonitinho. olha só, gente. Que diferença. A obra tem que ser assim. A obra tem que ser assim, organizadinha, bonitinha. Só assim vai. Ó, os meninos aqui trabalhando. Aqui a gente já tá com nossas varas. Ó, o Almir, dá tchau, O Júlio marcando. Né, Júlio? Só na produção, pessoal, aqui. Outra galera tá tudo batendo linha, batendo Depois, ó, aqui para baixo, a gente vai colocar os perfis, esses perfis aqui. E aí o que que é interessante? Vai daqui até lá, o outro lado, né? Então a gente tá batendo todas as linhas dos níveis, dos andares, né? Porque o prédio desce e a fachada desce, a nossa fachada vai descer. E aí eles estão puxando, tá vendo? Os bracinhos para baixo. Boa solução. Você que quer fazer fachada, recomendo. Principalmente quando a fachada tá desnivelada, viu? Misericórdia. Meu Deus, meus Deus, Deus. Ai! Vou aproveitar e mostrar um truque que a gente fez, porque a gente tem peças muito grandes, né? A gente vai ter umas peças que vão ter 17 metros. E aí como é que você faz pra manter o alinhamento das peças? Sem gastar muito na emenda, né? Porque tem uma galera que puxa umas emendas. Se eu deixar o Almira, ele ia gastar o perfil inteiro só fazendo emenda. Isso é tudo duplo. Aí eu vou mostrar pra você que é legal o que, é que a gente fez. Aqui no chão a gente pegou uma guia, tá vendo? E prendeu com os parafuso mesmo. E aí, a gente brodou vários, e aí quando vai fazer a emenda, ó, fazer as emendas, a gente encosta aqui, que é o gabarito, e garante o alinhamento. Tá vendo que a gente riscou aqui, ó, a linha? Aí a guia serve de base, antes da gente parafusar a emenda. Olha o tamanho disso, gente. É gigante, né? Mas aí é como se a gente tivesse um gabarito no chão. Senhor! Hoje, se essa estrutura não ficar em pé, eu acho que eu morro. É sério.